Olha só o que eu tenho aqui na mão. Esse cara aqui são cinco células de geração de energia, 0.5 volts cada célula dessa. Eu vou segurar do lado do microfone aqui para a gente ter uma ideia do tamanho disso. Tudo bem, Jorge, isso aqui é um negócio que funciona para você gerar usando luz solar, não. Luz interna, até um LED consegue gerar isso aqui. Aqui eu tenho 2.5 volts. Aqui eu tenho 3 volts na mão. Esse cara, que vocês estão vendo aqui a luz verde ó, ligada, é porque? porque ele está gerando... Com o quê? Com as luzes que tem aqui em cima. Ou seja, indoor. Meu, o que, que isso muda? Tudo. Muda tudo. Eu tô falando de colocar um sensor debaixo disso aqui com uma luz que às vezes é aquela luz da saída de emergência, que às vezes é uma iluminação simples e nunca mais eu tenho que colocar bateria. Então, esse tipo de coisa é que é legal, a gente está antenado aí para os lançamentos de mercado e com isso a gente consegue começar a pensar em produtos em que eu tenho geração de energia, eu tenho custo menor, eu tenho inovação, tenho uma gama de coisas para que o meu produto chegue no mercado que é o que interessa para nós. Bom, mais uma das coisas que a gente viu aqui, CES 2023, Dracula Technologies, empresa da França, mostrando para vocês aqui essa geração com luz em dó.